Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem que dia é hoje Hoje é o dia mais aleatório da semana e esse aqui é o canal com maior motivacional pra vocês, obviamente Tá aí um motivacional pra vocês colocarem <risos> o shape dia... <risos> <risos> Esse é o SBS, sempre bom saber, perguntas enviadas por vocês, respondidas por eu que não tem muito gabarito não Quer mandar suas perguntas? É bem simples, tem links aqui na descrição e fixados no primeiro comentário É só clicar e deixar sua perguntinha, então vamos lá tirar essas dúvidas, duvidosas E <risos> Vamos começar aqui com o Charles, o Ruivo, você acha que o Jinbe conseguiria vencer o Queen e até mesmo o King em ano? Olha, o Queen eu tenho certeza que ele conseguiria superar com toda certeza, o estilo de luta do Jinbe com seu caráter Tritão Cairia muito bem para lutar contra o Queen que é pesado, o Jinbe ele usa meio aquela coisa do, do judô né, meio que alavanca e tem o controle da água Agora, contra o King, o problema maior é exatamente aquele corpo duro dele que não sabemos como funciona. Aquilo parece realmente anular qualquer tipo de dano. não à toa até o Zoro teve problemas para conseguir acertar o King com suas espadas. Só era possível quando aquelas chamas diminuíam, né? Elas sumiam das costas do Lunar. Então, talvez o Jinbei tivesse um pouquinho de problema. Mas, como ele está do lado dos nossos protagonistas... Sim, ele também venceria o King Com certa dificuldade Gastino D Será que o Vegapunk considerou como falha A cópia da fruta do Kaido o fato que ela se assemelha A uma smile? Pois como ninguém consumiu a fruta antes do Momonosuke Era impossível saber se ela era uma cópia Exata e como ela se assemelhava A uma smile. Pode ter sido esse O erro que o Vegapunk indicou Pois ele queria uma cópia exata da fruta Não só nos poderes, mas também na aparência E como não conseguiu, pensou que fosse Uma simples smile e considerou o eu. Vamos lá, as, as Smiles elas vieram depois dessa fruta artificial do Momonosuke, ela não é chamada de Smile, é realmente uma fruta artificial. O Caesar pegou essa fruta, fez engenharia reversa, descobriu os procedimentos e aí sim criou a Smile. então não tinha uma outra fruta em comparação. Só que eu acho que você tá, tem uma coisa aqui, o Vegapunk ele pode ser muito detalhista, talvez a falha da fruta do Momonosuke é porque o dragão seja rosa. <risos> Ele não copiou o seryu. o nome da fruta não tem literalmente dragão azul Isso é um dragão rosa Pode ser essa falha, somente a cor Então se o Vegapunk for alguém detalhista, pode ser esse ponto Se eu puder ir um pouquinho a mais Vimos que os poderes são iguais O medo é como teorizávamos antes, lembra disso? Que talvez o medo atrapalhasse o Morosuke de se transformar Não vimos nada que impediu o Morosuke de usar seus poderes em totalidade Talvez a forma híbrida, mas eu acho que isso também não tem a ver com a falha, porque como que Vegapunk teria testado que uma forma híbrida não existe? Sabe qual pode ser a falha, galera? Está ligado diretamente na aparência da fruta, né? Dessa artificial e as espirais das Akumas no Mi. Eu acho que as espirais que toda Akuma no Mi tem, Oda faz... Questão de detalhar isso Inclusive a fruta do Orochi Quando saiu no mangá Eu lembro bem disso Ela saiu sem as espirais A fruta do Orochi parecia um abacaxizão <risos> E aí depois O Oda ele foi corrigiu Ele catou e falou Não, tem que ter espiral Aqui saiu uma correção Lá pela Jump Que tinha as espirais Talvez a falha da fruta do Momonosuke Esteja ligado à reencarnação da fruta Que essa fruta não reencarne Quando o seu usuário morra Talvez esta seja a falha do Vegapunk Pode estar ligado, sei lá Há espíritos dentro das frutas e espíritos talvez seja algo que o Vegapunk não consiga replicar. Ele fez um clone do animal com seu DNA, mas a parte da fruta reencarnar em uma fruta próxima após a morte do usuário, talvez ele não tenha conseguido. Ele deve ter destruído algumas frutas, fez outras e viu que elas não voltavam ou nasciam na próxima. Talvez por isso seja falha. Tavinho Santos, você acha que atualmente o Sanji é o personagem mais rápido de One Piece? Sem o Makuma no Mi, com toda certeza, o Sanji é o personagem mais rápido da série. Temos que levar em consideração o Kizaru com sua Fruta da Luz, que obviamente se move nesta velocidade. Um pequeno... Eu adoro o Kizaru, porque ele tem, tem um nerf muito legal, né? Porque a fruta... <risos> a fruta dele é ultra rápida, só que ele tem um temperamento mais... Lento, ele é mais calvo, Então acaba casando perfeitamente E outra que se mover na velocidade da luz do Kizaru É em linha reta, né? ele fica ricocheteando Ele se move e aí ele tem que se materializar Para conseguir atacar Então ele não consegue atacar na velocidade da luz Ele consegue se mover São duas coisas diferentes Já o Sanji, ele consegue se mover em alta velocidade Ao ponto de ficar invisível O que é um absurdo, convenhamos E atacar usando esta velocidade então, o Sanji, para todos os efeitos, ele é o personagem mais rápido da série, com toda certeza, mas deve aparecer alguém aí para rivalizar com ele, pro Oda, no final, cimentar ele <risos> como sendo o personagem mais rápido, que tem a maior velocidade de todas. Tem até uma teoria, né, do Sanji versus o Kizaru lutando mais à frente, o que seria interessante, eu espero que os almirantes... Voltem para a cena, eu quero que os Almirantes lutem contra os Chapéus de Palha Não fiquem restritos somente a outros personagens que tem rixas e tudo mais Eu gostaria de ver realmente um confronto dos Chapéus de Palha contra o Almirantes Porque já tivemos contros em Yonkou Todo mundo queria, não queria? Ver contra Kaido, contra Big Mom Queremos ver contra o Shanks, o Barba Negra e o Bug também Mas também queremos ver uma luta direta contra Almirantes Então seria muito interessante... Ter aí o Sanji lutando contra o Almirante, isso também colocaria ele num patamar muito alto dentro da tripulação. E aí a gente teríamos um vislumbre do que, que é a tripulação do Rei dos Piratas. Eu mudei completamente de assunto, né? <risos> Já comecei a teorizar do Sanji lutar contra o Almirante, mas seria bem legal, tá bom? E eu acho que sim, o Sanji até o final da série ele vai ser o mais rápido de todos. Ah, por enquanto, sem fruto ele é o mais rápido. Guilherme Matias quer saber quem é o Jairo de Hunter x Hunter, o que que ele fez? Só escutei falar dele no anime. Eu fiz alguns vídeos sobre o Jairo, ele é um personagem que ele aparece meio que de bastidores, assim, por trás das cortinas, principalmente no arco das formigas quimera. O Jairo é um personagem que teve um desenvolvimento grande, né, convenhamos, um personagem que foi contado toda a sua origem, o que que ele era e ele nunca foi mostrado, nunca apareceu... O seu rosto de fato. Então ele é um personagem que. Ele sofreu muito abusos quando era criança. Pelo seu pai. Ele acaba matando o seu próprio pai. Ele fica insano. Ele enlouquece. Mata o seu pai. Ele era pobre. E assim. Nove anos depois. Ele conseguiu tomar um país inteiro. Então ele é um cara que tem um baita de um intelecto. Ele conseguiu dominar um país inteiro. E começou a fabricar drogas. ali. Ele realmente virou um ditador daquele país. E foi quando as Formigas Quimeras. Chegaram na NGL. Que era o seu país. A rainha. Comeu o Jairo, no bom sentido Ela degustou o Jairo <risos> E aí ele nasceu Com uma formiga quimera Só que ele era tão insano E tão forte, deve ter despertado o soninho Que ele conseguiu quebrar um vínculo As formigas quimera, todas obedecem As ordens e os comandos da rainha formiga E ele conseguiu romper isso E saiu fora, foi embora Em direção à cidade meteoro E ele foi para lá não à toa, porque ele disse Que iria recomeçar tudo, ele perdeu tudo que ele tinha relacionado à humanidade. Ele já não gostava do mundo. Ele tinha o mundo como inimigo. Aliás, o mundo não gostava do Jairo. E ele decidiu se tornar um inimigo da humanidade. E ele perdeu a única coisa que restava dele que ligava aos humanos. A sua própria humanidade. Ele virou uma formiga quimera. Então ele foi para a cidade meteoro. Está reconstruindo todo o seu exército. Dessa vez deve ter um nem poderoso. Não a conseguiu romper o vínculo com a, a, a formiga a rainha. Deve ser um manipulador, Tá? Só que o fato importante do Jairo, principalmente na série, é que quando ele está indo embora, só vemos a sua silhueta, e o narrador diz que, é, talvez por sorte do destino, Gon e Jairo não se encontraram naquele dia, porque os dois estavam na mesma rua e se cruzaram. Aí tava assim, talvez por sorte, mas, eventualmente... Vamos ver se essa sorte continua, porque parece que eventualmente os dois vão se encontrar no futuro. E com isso surgiu essa teoria de que o Jairo seja o vilão final de Hunter x Hunter. Pro lado do Gon e do Kirua. Talvez só do Gon, né? Porque são quatro protagonistas. É um personagem bem importante. Recomendo você ver os vídeos que tem aqui no canal. Porque dá pra tirar umas teorias bem interessantes. Tá bom? Carlos Eduardo. Tem a chance dessa pessoa que o Caribou fala no último capítulo ser o Bug? Afinal, o Caribou tem cara de que acredita na grandiosidade do Bug. Olha, Carlos. Se o Bug já fosse Yonkou desde a Ilha dos Homens Peixes, até poderia ser. Mas naquela época, pós Timeskip... Ele ainda estava se tornando um Shichibukai e não parecia ter interesse em armas ancestrais. O Caribou, ele descobriu sobre Poseidon, lembra disso? O que temos aqui dele descobrindo sobre Pluton, sobre essas informações de Wano, é uma repetição do que aconteceu na Ilha dos Homens Peixes. Então sobra duas opções, ou é alguém novo que não foi apresentado, ou é alguém que conhecemos. Se for alguém novo pode ser o homem com a marca das chamas que o Kid vai procurar, que também pode ser alguém que conhecemos ou não. Ou o personagem que o Oda quer introduzir. O Chique Leon Dourado, olha que interessante que seria trazer o Chique de volta. Se for alguém que conhecemos, as apostas lá. Quando foi a coisa toda de Poseidon, é que era o Barba Negra. Eu ainda acho que é a melhor aposta, assim, a é mais pé o chão. Sem teorizarmos, sem, sem soltar muitas asas nas teorias. Beleza? Mas eu duvido que seja o bug. Até porque ele já tinha o conhecimento de Poseidon e disse que iria contar para aquela pessoa para ganhar alguns créditos. Ela, beleza? Inclusive temos aqui O Lil Shadows perguntando se o homem Com a cicatriz de queimadura pode ser O Douglas Bullet Acho difícil viu? Oda canonizar o Bullet, agora ele já Foi derrotado, já passou o seu Filme, Oda perdeu A chance de canonizar o Bullet né? Ele desenhou toda a tripulação do Roger Seja na jornada para a última ilha Ou seja, quando ele fez um por um em um SBS e ele não inseriu o Douglas Bullet. O Bullet seceu bem cedo também da tripulação do futuro Rei dos Piratas. né? O Roger ainda era o grande pirata naquela época. Então o Oda acabou não, nem canonizando ele. Não aconteceu com o Uta. Né? O Uta acabou canonizado. Agora colocou ali uma, uma silhuetinha. Podia ter feito o mesmo com o Burnett. Eu não ligaria. É um personagem que não interferiria em nada. Talvez o Oda ficou com medo com essa coisa de Loftail ter um eternal pose. E, e acabar mexendo muito com a trama. Gerar perguntas que ele não teria resposta. Mas eu acho difícil ser o Bullet, tá? Pode ser alguém novo, como eu disse na resposta anterior. Pode ser alguém que já conhecemos. Pode ser alguém de Ohara, porque tivemos um incêndio lá. Pode ser o Rouji, que tem marcas de chamas, né? Ele tem uma, uma, uma tatuagem de fogo. Pode ser o Cracker, que tem uma queimadura. <risos> Seria legal. Pode ser o Scoper Gaban. Pode ser até o, o... Eu vi uma teoria que a galera tá falando que pode ser até o Gorosei lá, que parece... O Gorbachev, né, que tem essas manchas, que viram que essas manchas aí tem um nome muito parecido com marca de chamas. O que eu acho difícil o Kid encontrar um Gorosei, porque ele tá para trás, ele tá na Red Line. Eu duvido que um Gorosei saia da Red Line, avance pelo novo mundo só para falar com o Kid. Seria muito difícil ele sair dali também sem levantar suspeitas, afinal os almirantes são os guarda-costas pessoais dos nobres mundiais. Só que o Douglas Bullitt tem uma dificuldade enorme. Quem você acha que pode ser? Alguém conhecido? Eu adoraria se fosse alguém de Ohara, vou ser sincero. Adoraria mesmo que fosse, que existisse alguém de Ohara ainda, viu? Trairia um pouco mais de história, de fundo para Nico Robin, que atualmente é, chega a ler duas palavras, não fala nada pra nós e continua a jornada. Seria interessante ter um Ohara vivo. Eu fiz até uma teoria de que alguns sobreviveram que os... Os revolucionários resgataram algum deles. A Rob passou o tempo com os revolucionários no time Skip. Talvez não foi à toa que o Oda fez a, essas conexões. Seria legal. Pergunto para você, quem é o homem com a marca de chamas? Com a queimadura? É o Cracker? É o Sabo? É o Rouge? É o Gorosei? Quem você acha que é? Coloque aqui nos comentários. Vou fazer um vídeo depois só desse, desse Manolo com a marca das chamas aí. Luke S, agora com o final da saga do Zionkos, qual personagem de peso você acha que tem possibilidade de morrer no futuro? Mortes para o futuro, eu vejo duas possibilidades bem reais, que eu não gostaria que acontecesse, porque eu sou fã dos dois. Mas o meu Shanks, porque o seu duelo com o Barba Negra é premeditado há muito tempo. O Barba Negra ele tem que continuar na trama de alguma forma para lutar contra o Luffy, só que o Shanks ainda é uma pedra. No seu caminho, no seu sapato E uma luta entre os dois pode acabar sim levando a vida do Shanks Eu não gostaria que acontecesse, mas é uma possibilidade Outro personagem que eu também... Ela até dói no coração, falei, mas é o Garp Por que o Garp? Porque o Garp quando esse foi ser executado Ele não fez nada, ele ficou ali em prantos Ele escolheu o seu trabalho ao invés da sua família E aquilo ali quebrou o Garp né? Vocês podem ver aquela cena que ela é muito tocante se tivermos uma repetição de cena do Garp ter que escolher seu trabalho, sua profissão, sua paixão que é a Marinha ou seu neto que é o Luffy, eu tenho certeza que dessa vez ele iria salvar o Luffy. E aí eu poderia acabar de entrar na mira de alguém, se sacrificar, ser um redentor ali pra tentar salvar o Luffy. O que seria uma cena belíssima, épica, emocionante, mas que eu não quero ver. <risos> Dois personagens que eu acho que tem potencial aí do Oda... É que morreu o pista também, fala sério né galera Depois do Do Iso e do Ashura Doji ali Ah, eles morreram, caramba Não sabia que eles tinham Todo mundo levando bomba, explodindo Lembra o <risos> O diretor da prisão O Babanuki? O Lu jogou uma bomba dentro da boca dele Ele explodiu Depois ele apareceu só enfaixado Aí o Izu morreu Morreu, o Ashura Doji também morreu Porque explodiu essa parte aí eu achei bem ruim, vi, vou ser sincero pra vocês, o Oda poderia ter colocado na cena, seria muito melhor, mais emocionante ter colocado na cena que eles tinham morrido ali, porque você ficaria mais chocado. Chegou no final, ah, eles morreram, já enterrou, ó, o Kiko já tá festejando ali de boa, não viu irmão há 85 anos, ele morreu e ela já tá aqui uma semana depois tomando uns corote, é... Uma pena, mas eu espero que o Oda mude um pouquinho isso e traga as coisas de uma forma mais emocionante Como aconteceu ali com o Ace, né? Foi bem legal com o Pedro algumas umas cenas mais tocantes Final do ano, infelizmente, acabou sendo ruxado por motivos que desconhecemos O que acabou realmente estragando alguns plots que poderiam ser mais interessantes <risos> Vamos lá, o um HTTPS já um e Ito pode ser alguém relevante pra série ou é só um easter egg do tio Oda? Teve um vídeo que começou a viralizar, que acharam o Mikio Ito. E a galera, meu Deus, é um segredo, é um mistério. Quem será esse personagem escondido? Mikio Ito é amigo pessoal do Oda. Ele foi assistente junto com o Oda quando eles trabalhavam pro Nobuhiro Watsuki, desse Samurai X. E o Oda decidiu fazer essa homenagem pro seu amigo colocando ele como um cartazinho de procurado. Colocando os easter eggs do no nome dele. Então não é ninguém importante, tá bom? Foi só uma homenagem que ele fez pro seu amigo e companheiro das suas épocas... De assistente Esse é Mikio Ito É a mesma coisa do Tomatogang Você já viu o Tomatogang? Já achou ele alguma vez? O Pandaman? Então, são vários easter eggs espalhados Se você achar o Pandaman você ganha sorte O resto da vida E o Tomat... <risos> Eu gosto que o Oda Ele pega a série e ele cria uns conceitos Assim muito loucos, né? Porque o, <risos> o Pandaman Surgiu como esse easter egg E aí ele criou o Tomatogang Que é um cobrador de dívidas e o Pandaman agora deve dinheiro pro Tomato gangue. Então todas as vezes que ele aparece nas histórias de capa. Sim, tem até uma história de fundo aí pro <risos> Pandamen. É porque ele tá fugindo do tomato e a sua gangue. Está querendo cobrar a dívida deles. É muito interessante isso, né? Eu gosto. A, a minha preferida do Oda é, sem dúvidas, os carpinteiros, né? Que apareceu agora também em Wano. Eles são dois irmãos. Um apareceu no East Blue. E outra apareceu em Wano, são dois irmãos gêmeos. Aí o outro ele fez até uma história de que um barco saiu de Wano e chegou no East Blue. E foi quando o Minatomo foi parar lá e os irmãos se separaram. Só que muita gente não sabe que esse carpinteiro... Olha como o vou de genial. Esse carpinteiro Minatomo, que aparece como um easter egg também, surgiu por conta de um erro do autor. Quando no início da série, se você voltar lá, o Higuma, o bandido da montanha, ele entra no barco. E ele chuta a porta, né? A porta se quebra. E alguns quadros depois, ele tá falando com o Shanks, a porta está no lugar. E um fã, né? Obviamente, muito atencioso, viu? e mandou em um SBS. falou: Oda, você errou aqui nessa cena. Você colocou a porta quebrando e depois, dois quadros, a porta estava arrumada. Ele falou, não, eu não errei nada. Esse foi um trabalho do Minatomo Samar. E aí ele criou um carpinteiro no SBS... E disse que esse carpinteiro não pode ver uma porta quebrada. E sempre que ele vê uma porta quebrada, ele surge misteriosamente pra consertá-la. <risos> e aí ele virou um personagem canônico dentro da série. Tudo porque... <risos> é muito legal essas coisas do, que envolvem o One Piece. Porque tem tanta coisa interessante, né? O Pandaman, o Tomatogang, entre outras coisas maravilhosas que esse autor consegue colocar. Então, o One Piece não se leva a série. Não dá pra levar a série nem mesmo, porque o autor... Tá ali aí, ele quer somente tirar risadas, achar as coisas engraçadas e inserir pra vocês, beleza? Erineu Barbosa Gomes, na sua opinião qual seria a recompensa do Mihawk sem a Cross Guild? Difícil mensurar né, porque não sabemos realmente os feitos do Mihawk, sabemos que ele caçava marinheiros, mas ele não tinha uma tripulação e não era uma ameaça direta, como os comandantes... Yonkos, que estavam ativamente contra o governo mundial, estavam na casa do 1.5 bi, eu acho que Mihawk também deveria estar nessa proximidade, a não ser que ele seja realmente um mito, uma lenda do mundo de One Piece. O Shanks mesmo, 12 anos atrás, tinha um bilhão na sua recompensa. Então o Mihawk eu acho que seria uma recompensa maior que a do Shanks naquela época, mas ainda abaixo ou próxima dos comandantes Yonkos tá bom Moisés Gonçalves, recentemente descobrimos que o Shanks tem a alcunha de assassino do haki de observação Sendo capaz de ignorar esse tipo de haki Será que teremos poderes semelhantes que podem ignorar outros tipos de haki? A exemplo, o Garp ter o poder de ignorar haki de armamento Ou até mesmo ignorar o revestimento do rei Moisés, é uma excelente questão que você colocou aqui Eu acho que o Oda tem um leque de opções na mão Resta saber se ele vai seguir isso ou não, se ele vai mesclar essas tonalidades O fato do Shanks ser chamado de assassino do haki de observação é insano, ele tem essa coisa de suprimir a sua presença para conseguir burlar o hack de observação, ou seja, nem Haki de visão futura funciona com ele porque as pessoas simplesmente não conseguem ver ele se mexer, ele se move em alta velocidade e consegue derrotar qualquer inimigo que usa o hack de observação. Interessante, né? Seria bem legal se o Oda para esse caminho para os outros também. Com o Haki de armamento sendo capaz de anular esse revestimento do Rei, como você disse. Porque deixaria o Garp sem ter Haki do Rei. Com uma força absurda e um Haki de armamento insano e poderoso. Então tudo, tudo se conecta às tonalidades do Haki. E o que o, que o Oda pode fazer agora de misturar essas novas cores? Eu adoraria que o próximo passo, sim, fosse isso. Inclusive o Shanks... Até mostrou uma palhinha para nós sobre o haki do rei, quando ele conseguiu ali congelar até um almirante, direcionando somente para uma pessoa, o almirante até regrediu da sua forma, ele estava na sua transformação logia, isso é insano, pode ser que o haki do rei chegue a um ponto que realmente anule a fruta de qualquer um. O personagem não consiga nem mesmo usar seus poderes de forma mais intensa. E eu acho que o Luffy vai para esse caminho de ter um haki do rei tão insano. Ao ponto de conseguir fazer o Barba Negra tremer e não usar seus poderes com eficiência. Também pode adicionar novas habilidades, fazer o inverso. Afinal, um conquistador não precisa ser aquele que oprime né, com sua vontade. Ele pode ser alguém que instiga. Uma coisa meio parecida com a fruta da Belo Bet. Eu gosto disso também. dele usar o haki do rei para erguer a moral dos seus aliados, ou talvez os seus aliados, direcionarem toda a sua vontade pro rei. Seria bem legal se o Oda seguisse por esse caminho. Estou ansioso e espero que sim. Ele dê um foco maior no Haki. Ainda mais pela fala do Kaido. Quando ele disse que uma fruta não é necessário para ser o maior de todos. Vide Gold Roger. Essa pergunta aqui é legal. O Richard. O Anderreine, ele viu um comentário em um site e perguntou o que, que eu acho A recompensa do Zoro ao contrário fica 0011000011 Quando convertido em número binário para decimal fica 195 Que é o capítulo que o Zoro corta metal pela primeira vez <risos> Ai eu adoro a galera É daí que sai teoria do hipopótamo, do jacaré E aí, galera, eles pegaram o número Primeiro de tudo, a recompensa tá errada. Você chegou a ver o vídeo da recompensa que eu fiz? <risos> Houve um erro. As scans, quando foram colocar a recompensa do Zoro, como é scan, como é uma coisa vazada, apagaram alguns números. Então, eles colocaram esse número que parecia um código binário. Quando, na verdade, não é. Saiu a recompensa do Zoro na oficial, da Viz, da Jump mesmo. É 1 bilhão, 111 milhões. E só. Mas <risos> Galera... A galera acha entrelinho em tudo, né? Pegaram o código binário, inverteram, acharam o número 195 e foram lá no capítulo, que é onde o Zoro ah, ah, ah, corta a metal tá? pela primeira <risos> <risos> E é isso, bastante pergunta respondida. Espero que vocês tenham gostado, se é divertido. Deixa suas perguntas aí pro próximo vídeo. Ah, e se curtiu, deixa um like. Valeu, galera, até a próxima. Fui.